Dinheiro, meu amigo, que sempre está lá quando eu preciso. Sinto muito. Me perdoe. Eu te amo. E sou uma pessoa grata por ter você em minha vida. Dinheiro abençoado, que sempre me proporciona momentos incríveis. Sinto muito, me perdoe, eu te amo. E sou uma pessoa grata por ter você em minha vida. Dinheiro inesperado, que vem de lugares que a gente nem imagina. Sinto muito, me perdoe, eu te amo. E sou uma pessoa grata por ter você em minha vida. Dinheiro abençoado que me permite ajudar muita gente. Sinto muito, me perdoe, eu te amo. E sou uma pessoa grata por ter você em minha vida. Dinheiro urgente, que vem e nos ajuda quando a gente mais precisa. Sinto muito, me perdoe, eu te amo. E sou uma pessoa grata por ter você em minha vida. Dinheiro grande, aquele que muda a vida da gente. Sinto muito, me perdoe, eu te amo.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 Dinheiro que me permite proporcionar momentos tão bons para minha família. Sinto muito. Me perdoe. Eu te amo e sou uma pessoa grata por ter você em minha vida. Dinheiro que sempre me ajuda a fazer aquilo que eu quero. Sinto muito. Me perdoe. Eu te amo e sou uma pessoa grata por ter você em minha vida. Dinheiro constante que flui para mim de várias fontes todos os meses. Sinto muito, me perdoe, eu te amo e sou uma pessoa grata por ter você em minha vida.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 Dinheiro abençoado que me permite fazer tantas coisas boas. Sinto muito, me perdoe, eu te amo. E sou uma pessoa grata por ter você em minha vida. Dinheiro, meu amigo, que traz essa vida maravilhosa para mim e para minha família.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 Me perdoe, eu te amo e sou uma pessoa grata por ter você em minha vida.